Cara, se fosse pra definir o que vai ser esse vídeo, eu definiria como a internet tá insuportável. Hoje em dia, brincar ou zoar alguém é algo extremamente delicado. Até mesmo com os amigos, se a gente não tomar cuidado, vão tentar problematizar. E bom... Pra quem não me conhece, eu sou o Tio San. Muito prazer. Eu sou o seu YouTuber contador de casos da internet. E hoje eu vou contar o caso em que o Saiko foi cancelado por um motivo idiota. Bom, para você que não conhece o Saiko, ele ficou famoso com muita coisa aqui no YouTube. Só que o que fez ele se destacar? Nossa, minhas luzes estão piscando. que box tocando. Peraí. Pera. Aí. Pera. Alô? Mas o que fez o Saiko se destacar Foi as animações diferenciadas de humor que ele fazia Só que, mano, ele não se resume só a isso Ele fez de tudo o que era possível Em relação à criação de conteúdo Seja jogando, contando história E uma porrada de outras coisas Que fez ele ser quem ele é Sempre do jeito dele Seja na hora de brincar, de zoar Foi assim que ele conseguiu o público fiel Que realmente gosta dele por ele ser ele mesmo E que na grande maioria das vezes Ele só é um cara que zoa tudo e todos, mano Sem desrecer respeitar ou então ofender ninguém e mais uma vez ele foi fazer o que ele é acostumado a fazer basicamente o Saiko foi zoar algo de uma forma de boa só que ele foi inventar de fazer isso na pior rede social já criada no caso o Twitter e mano ele foi fazer piadinha com um cara que tem uma das fanbases mais obcecadas de todas que no caso é a fanbase do Selbit do RPG, porque querendo ou não tem um público mais adolescente, mais criança e o Psycho ele foi lá, ele literalmente meteu um pinto na cara do Selbit, não do jeito que você tá pensando, o Selbit ele tinha postado uma foto que muita gente tava olhando e pensando, hum, uau, mais um enigma vindo, até porque tinha várias letras e símbolos na cara do Selbit em si, daí o nosso queridíssimo Saiko, que já fazia quase três anos que não entrava no Twitter, ele decidiu voltar e uma das primeiras coisas que ele fez foi ver essa foto e ele deve ter se perguntado Por que não desenhar um pinto na cara do Selbit E de e feito. No começo, várias pessoas acharam engraçado, até porque de fato é engraçado. Só que meu amigo, foi da água pro vinho. Porque uma parcela considerável da fanbase de RPG do Cellbit veio em massa massacrando o Psycho. E em questão de horas, o assunto acabou indo parar nos trends do Twitter. Sim, cara, uma piada foi parar nos trends, por conta que o Saiko tinha pinto na cara. <risos> E aí o que foi xingado e acusado de tanta coisa que eu nem vou contar aqui Só que no final, realmente só não dá pra entender o que essa galera pensa Porque, mano, o que eu mais li foi a gente falando Ui, fez montagem ridícula dessa, respeita ele, cara Ui, que voltou pro Twitter só pra fazer merda e ainda passa o pano como sempre. Ui, o Saiko não tem graça. Ele só faz piadinha forçada. Não merece estar onde está. Ui, eu sou o Joãozinho23. Eu tenho 12 anos e o Saiko não merece a fama que tem. O te merece. Dá vontade só de mandar aquela boca e meter uma... Marretada, machadada. E muitos comentários desse tipo, ruim, de crianças do Twitter, aconteceu. E levaram a publicação pra um lado que com toda certeza o Saiko não queria. Afinal, ele só queria fazer uma piada. Daí ele percebeu, foi lá e apagou o post. E obviamente, vendo isso, já foram lá. O que aconteceu, meu? Meu Deus. E de novo, de novo a galera em massa falando um monte de besteira. Ai, caramba, tretinho de Twitter, mano. E o Psycho, ele deu aquela zoada de novo falando. Não me recordo desse tweet, acho que é montagem. <risos> Por que eu faria uma piada infantil dessa? WTF? Coisa que, né, porra, só foi uma piada e gerou um ataque barra cancelamento véio. só que provavelmente ele apagou porque as pessoas levaram uma situação que era apenas de fato uma brincadeira para um lado totalmente diferente, que o Psycho era preconceituoso ou coisa parecida e aí então, o próprio Selbit como forma de falar que ele nem ligou a brincadeira ele pegou e falou também zoando o seguinte, o cara voltou depois de três anos e já meteu rola na minha cara, e muitas pessoas aí já começaram a defender o Psycho, enfim mano, quando uma coisa é postada no Twitter é uma guerra que se transforma, vocês estão ligados? Resumindo tudo, acabou virando uma treta gigantesca e desnecessária, com comentários desnecessários, e com toda a certeza no mundo, não foi a primeira vez que aconteceu isso, e nem vai ser a última, mas que no final das contas é um caso que se fosse pra resumir, seria como eu disse lá no começo, a internet ela tá insuportável, insuportável porque tentam ver problema até mesmo onde não tem, e talvez tapam os olhos quando realmente existe algum problema em si, e... Isso é muito chato, mano. Deixa os caras fazer piada em paz. Deixa os caras ser felizes em paz. Tretinha, porque o cara desenhou pintinho na cara do seu ídolo. Toma jeito, né? Toma jeito na cara, né, véi? Pô, é piadocas do pedrocas, né, mano? E... É isso. Eu sei que esse vídeo foi bem menos informativo do que os últimos vídeos, até porque eu tô focando pra esse lado mais sério da coisa. Mas infelizmente minha avó acabou sofrendo um acidente, eu tô meio triste, confesso, gravei esse vídeo forçando. Tem que ser sincero que esse vídeo foi forçado, mas vai ficar tudo bem. Eu mesmo também não tô muito bem, mas vai ficar tudo bem. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, muito prazer, mano. E como eu disse também lá no começo, eu sou o seu youtuber contador de casos aqui da internet. E eu vou contar tudo. Tudo, tudo que acontecer, da melhor maneira possível, da melhor maneira que eu conseguir, e é isso, mano Fiquem bem, até o próximo vídeo, e é isso Eu não tô muito bem